Já pensou em ser seu próprio chefe, fazer seus próprios horários, ter lucratividade limitada? A Casa do Mel tem a oportunidade que você precisa para empreender, com uma linha de produtos de alta qualidade e o melhor, com produtos naturais e margem de lucro altíssima. E você sabe para quem você pode vender? É fácil, para quem você oferecer, não tem erro. E ainda auxiliamos você com materiais de marketing, divulgação em sua região, suporte e explicação dos produtos. E se você não gostar, tem 7 dias de garantia para devolver os produtos e receber 100% do valor reembolsado. É fácil ganhar dinheiro com a Casa do Mel. Entre em contato clicando abaixo e saiba mais.